Historicamente, a, a, a coisa mais impactante é o fato de não cobrir a AIDS, a pauta AIDS, e por, ou por medo, ou por convenções é, feitas é, na própria redação. A, a segunda questão séria é cobrir a, a, a, a apuração da pauta AIDS, que é basicamente a linguagem correta, e a postura diante do que essa informação tem de fazer e as prioridades que, que a pauta tem e o compromisso que a pauta tem com a prevenção. Essa questão de calcular até que ponto uma matéria ajuda a, a conscientizar as pessoas para a prevenção, ela é fundamental, quer dizer, o resultado final da matéria é fundamental. O jornalismo não cria a realidade, mas ele espelha. E, e essa, é, a pauta AIDS tem, da parte do jornalista, um certo compromisso também. Que é um compromisso com a comunidade, que ele, com o leitorado dele, com os telespectadores, com os internautas dele. Então, não é uma pauta como qualquer uma, que você pode fazer um afastamento dela, por e simplesmente. Esse afastamento não pode existir, por conta que é uma pauta pública, de saúde pública, e essa saúde pública atinge toda a população.